Mas já conheci a Gabi, o Matt, eu cagava pra ele porque ele tá pegando minha mulher agora. <risos> o Guardi já conheci, a gente já transou horrores. O Raqui eu não conheci pessoalmente também, velho. Muito foda. Conheci só a gente foda a mesa, teve uma Você energia incrível. incrível.